Se você estiver achando isso estranho ou não lembrar o que é isso, eu aconselho que você realize uma revisão sobre isso assistindo uma aula sobre coordenadas polares ou até mesmo olhando aqui em nossa sessão de pré-cálculo. Mas, mesmo assim, eu vou te dar um pouco de base aqui sobre isso, tudo bem? Então, vamos tentar aqui nos familiarizar porque esse gráfico tem esse formato. O que estamos fazendo para qualquer ponto aqui é ah, Claro, a gente poderia especificar esses pontos em termos das coordenadas x e y, mas também podemos especificar isso em termos de um ângulo e um raio. Por exemplo, isso aqui teria alguma coordenada x e y, mas também podemos traçar isso partindo da origem, e aí a gente especifica um ângulo θ e um raio r, ou seja, uma distância do ponto até a origem. E só para a gente se familiarizar com essa curva, vamos ver por que isso é intuitivo. Quando o θ é zero, r vai ser igual a seno de 2 vezes zero, ou seja, estamos com r na origem. Aí, à medida que θ fica maior, nosso r vai ficar maior, até a gente começar a traçar isso aqui, que se parece com a pétula de uma flor, de um trevo, talvez. Poderíamos ficar fazendo isso até o fim. Mas o que acontece quando o θ é igual a π sobre 4? Quando o θ fica igual a π sobre 4, o seno de 2 vezes π sobre 4 é o seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então, r é igual a 1. Nesse ponto, chegamos a uma espécie de r máximo. Aí, à medida que θ aumenta mais, r vai começar novamente a diminuir e vai ficando cada vez menor. Agora, vamos fazer isso aqui em um contexto de cálculo. E a primeira pergunta a fazer é como nós expressamos a taxa de variação de r em relação a θ? Pause esse vídeo e veja se você consegue descobrir isso. E aí, fez? Não? Ok. A gente vai fazer isso juntos aqui agora. O que é r' de Bem, não há nada de novo aqui. Você só tem uma variável em função da outra. Sendo assim, basta utilizar a regra da cadeia. Pegue a derivada dessa função externa em relação ao que está dentro, ou seja, a derivada de 2θ em relação a 2θ, que vai ser igual ao cosseno de 2θ, e aí, multiplique isso com a derivada da função interna em relação a θ, ou seja, a derivada de 2θ em relação a θ, que nesse caso é apenas 2. Aí, podemos colocar apenas um 2 aqui na frente desse cosseno. Certo, isso foi bem interessante, mas vamos ver se a gente consegue expressar essa curva aqui em termos de x e y. Então, pense sobre essas derivadas. Fazendo uma revisão de pré-cálculo, quando você quer sair aqui do mundo polar e ir para o um mundo, que eu acho que você pode chamar de retangular, você tem que se lembrar da transformação, onde y é igual a r senθ e x é igual a r cosθ. Agora, apenas com uma revisão aqui muito rápida, por que isso faz sentido? Vamos pegar uma dessas combinações de ângulo com r bem aqui. Ou seja, vamos dizer que isso é θ e isso é r. Bem, a altura aqui desse lado vai ser o y e o comprimento aqui desse lado vai ser o x. A gente sabe da trigonometria, da nossa definição do círculo trigonométrico, que o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, nesse caso, teremos y sobre r, que é a hipotenusa. Também sabemos que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, ou seja, x, sobre a hipotenusa que nesse caso é r. Aí você tem apenas que multiplicar os dois lados aqui por r para chegar ao que temos ali. Ah, se eu estiver indo muito rápido, não se esqueça que essa daqui é apenas uma pequena revisão sobre coordenadas polares e que você encontra isso aqui em uma aula completa de pré-cálculo. Agora, podemos usar isso para expressar puramente em termos de θ. E como fazemos isso? Bem, sabemos que r é igual ao seno de 2 θ certo? Então, você só precisa substituir esses rs aqui pelo seno de 2θ. Sendo assim, y é igual ao seno de 2 teta vezes o seno de teta. E x vai ser igual ao seno de 2 vezes o cosseno de θ. Agora, podemos utilizar essas expressões para encontrar a taxa de variação de y e de x em relação a θ. Sabendo disso, pause esse vídeo e encontre uma expressão geral para isso. E aí, conseguiu? Se não, não tem problema. Vamos fazer isso juntos agora. Bem, mais uma vez vamos apenas usar as nossas técnicas de derivadas aqui. Eu posso escrever então y linha de teta, ou seja, derivada de y em relação a teta, e aí eu uso a regra do produto aqui. Nós vamos ter a derivada da primeira expressão, que é 2 cosseno de 2 teta. Ah, já vimos isso antes. Isso aqui está saindo da regra da cadeia. Aí, seguindo a regra do produto, multiplicamos isso pela segunda expressão, ou seja, pelo seno de θ. Aí somamos isso com a primeira expressão, que é o seno de 2 teta vezes a derivada da segunda expressão, a derivada do seno de θ, que nesse caso é o cosseno de teta. Agora podemos fazer a mesma coisa para x. Sendo assim, temos que x linha de é igual a a derivada da primeira expressão, que vai ser duas vezes o cosseno de 2 teta, vezes a segunda expressão, o cosseno de teta, mais a primeira expressão, o seno de 2 teta vezes a derivada da segunda expressão, que, nesse caso, é menos o seno de teta. Bem, a gente pode colocar o sinal de negativo na frente, assim fica melhor. Agora, podemos utilizar isso para avaliar alguns pontos. Por exemplo, podemos dizer o que está acontecendo quando o θ é igual a π sobre 4? Bem, vamos fazer isso aqui. Quando o θ é π sobre 4, eu vou fazer isso em preto aqui no gráfico, nós estaremos nesse ponto aqui. Bem, vamos avaliar isso. Então, vamos calcular aqui y' de π sobre 4. Isso é igual a, vejamos, isso vai ser igual a 2 cos de π sobre 2, Afinal, 2 vezes π sobre 4 é igual a π sobre 2, vezes o seno de π sobre 4, mais o seno de 2π sobre 4, que é o seno de π sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 4. Isso vai ser igual ao quê? Bem, o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, se isso é zero, tudo isso aqui vai ser zero. Aqui temos o seno de π sobre 2, que é 1 vezes o cosseno de π sobre 4, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Bem, podemos fazer o mesmo exercício aqui com x. Podemos dizer que x linha de pi sobre 4 é igual a. Aqui vamos ter duas vezes o cosseno de 2 vezes π sobre 4. Então, isso será duas vezes o cosseno de pi sobre 2. Essa primeira parte aqui vai ter a mesma aparência, então, esse primeiro termo será zero. Aí, teremos isso menos o seno de pi sobre 2 vezes o seno de pi sobre 4. Isso aqui vai ser apenas 1, e isso vai ser igual à raiz quadrada de 2 sobre 2 também. Então, temos aqui menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, vamos ver por que isso faz sentido. Vamos pensar sobre o que acontece à medida que θ aumenta aqui. Se você aumentar o teto um pouco, acima de π sobre 4, se você aumentar só um pouquinho, sua coordenada y continua aumentando. Então, faz sentido que você tenha uma inclinação positiva aqui. Mas o que acontece com a coordenada x conforme teto aumenta um pouco? Bem, a coordenada x começa a diminuir quando teto aumenta. Então, é por isso que faz sentido que você tenha uma taxa de variação negativa bem aqui. Agora, a próxima pergunta que você pode fazer é sobre a taxa de variação de y em relação a x. Como podemos encontrar isso? Afinal, eu quero descobrir a inclinação da reta tangente bem ali. E parece que tem uma inclinação negativa, mas como podemos realmente calcular isso? Bem, uma forma de pensar sobre isso é calcular a derivada de y em relação a x. E isso vai ser igual à derivada de y em relação a θ sobre a derivada de x em relação a θ. E vamos fazer isso em θ igual a π sobre 4. Bem, já temos esses valores calculados. Então, teremos aqui a raiz quadrada positiva de 2 sobre 2 sobre a raiz quadrada negativa de 2 sobre 2. Resolvendo isso, temos que tudo isso é igual a "-1", o que faz sentido. Isso realmente se parece com uma reta tangente que tem uma inclinação negativa. Então, isso resume tudo, e talvez agora você esteja um pouco mais confortável ao realizar uma revisão sobre coordenadas polares e também por ter aprendido algo novo sobre derivadas desse tipo de coordenadas. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!